Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo, sou empreendedor digital e eu quero mostrar nesse vídeo a necessidade é, de você usar um aplicativo. Tá? É, você já deve ter percebido que o mercado de tablets e smartphones é, tem aumentado muito, ou seja, uma, uma forte parcela da, da da população hoje tem comprado esses tipos de equipamentos porque são equipamentos muito fáceis de, é, de você trabalhar com eles, né? De você movimentar com eles. E então, é, hoje, é, todos os aplicativos e, e, e programas, né? No meu, no meu tempo, há um tempo atrás, era programa de computador, né? Mas hoje, já não. hoje é, eles são aplicativos voltados para comunicação, para uma infinidade de coisas né? e hoje nós vemos por exemplo o Whatsapp, o Whatsapp é muito forte né? e tem crescido absurdamente né? então é, hoje o mercado de aplicativos é, tem sido uma forte é, tendência de mercado para é, quem quer trabalhar com comunicação, com comunicação, tá? com comunicação é, para eventuais clientes ou para eventuais pessoas que querem saber do seu produto, do seu serviço, tá bom? Então, é, eu comecei a, a trabalhar com aplicativos é, faz pouco tempo, faz mais ou menos uns 4 meses, 4, 5 meses, né? E eu pude perceber que é um mercado que tem é, aumentado bastante, porque ela facilita, é uma ferramenta que ela facilita e muito é, a comunicação entre as pessoas, né? tendo em vista, por exemplo, o WhatsApp, que todo mundo praticamente usa, né? inclusive eu também tenho WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp, e também as ferramentas de, de internet para que você possa procurar produtos ou serviços. Tá? Então eu comecei a trabalhar com aplicativos e fiz uma pesquisa de mercado e percebi que há necessidade muito grande é, das pessoas que têm os seus produtos, né, ou seus serviços. No caso pizzarias, no caso é, pessoas que trabalham com distribuidoras de gás, por exemplo, é, pessoas que trabalham como advogado, como pintor, como é, um profissional liberal e precisa demonstrar esse serviço para outras pessoas. Mas existe uma dificuldade técnica muito grande na internet, porque todo mundo pensa que é somente colocar lá um produto ou um serviço e ali vai chover de pessoas interessadas, quando na verdade é o contrário, porque tem muitas, muitas pessoas que fazem exatamente isso e muita gente nem olha mais para anúncio, ou para coisas sendo daquelas coisas de compre, compre, compre. É. Então as pessoas hoje elas querem informação, tá? elas querem ter atividade e elas querem é, é, fazer com que o seu público né, ou a pessoa interessada no seu serviço saiba mais sobre você, sabe, saiba mais sobre o seu serviço, sobre o seu produto né, que ela, e tenha a facilidade de te encontrar através de um e-mail, através do, do próprio WhatsApp, telefone é, ou de ferramentas que você possa ser encontrado mais facilmente, né? por isso que eu comecei a trabalhar com aplicativos e desenvolvi alguns aplicativos para esta função, tá, então é, eu quero aqui deixar que eu, eu, eu vou deixar aqui abaixo, né? aqui abaixo é, um link tá? para que você possa conhecer tanto os meus é, aplicativos e que você quiser, pode você também pode conhecer a minha fanpage, certo? E pode conhecer também o meu trabalho como empreendedor na internet, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Forte abraço e até mais.